muito medo das latinas em geral porque nós somos muito intensas. intensas. E ele vasculhou minha vida, gente, inteira. Eles não vão te beijar no meio da rua, eles não vão fazer isso. Que chato. Eles pedem permissão, gente. Eu posso pegar na sua bunda? Vermelho que nem um peru. E ele começou a mandar mensagem de outro número falando que as brasileiras eram cruéis. Três horas da manhã, esse cara liga no vídeo e eu não sei por que que foi que eu atendi. Cheguei aqui, o cara colocou o pé atrás. Eu conheci um canadense e ele Quase sofreu um golpe de uma brasileira Salve rapaziada, mais um debate no da começando pra vocês Esse é o quadro Vida de Solteiro com Sandra Coelho Que beleza Eu juro pra vocês que a gente tá gravando esse vídeo em dias diferentes Não estamos gravando logo depois do último vídeo que a gente postou na terça-feira, tá bom? Mais um debate começando pra vocês aí E tamo junto, bora começar e... Volta a vinheta Oi, gente. Então só nesse quadro Vida de Solteiro pra vocês sobre as experiências de ser solteiro, solteira no Canadá, nos aplicativos, né? Na terça-feira a gente fez um vídeo falando como é o Tinder, como é o Bumble. Aqui a gente acabou se estendendo um pouco, né? E PDH é uma coisa muito louca aqui. A gente começa um assunto, vai pro outro, mas enfim. Vamos falar um pouco sobre as experiências que a gente teve. Que na verdade só quem vai falar é essa. Né? Eu, não tive. eu cheguei. A experiência que eu tive, o meu Tinder e o meu Bumble foi o Instagram. Foi isso. Assim que eu não sei que eu tava solteiro, veio veio uma galera lá é gente eu tive, né? Você Sim. incluso. Eu pedi só o meu computador. <risos> eu já falei que eu só queria o computador, gente. Foi por interesse. Ó, Sim. eu quero saber o seguinte, qual foi a experiência... Não a mais bizarra, mas qual a mais marcante? Não só a experiência marcante, coisa legal primeiro. Legal. Coisa legal. Um cara legal que você falou, Caraca, foi legal pra caramba essa experiência com esse cara. Tá, foi? quando eu cheguei, eu fiquei lá no lockdown, eu não podia sair, não podia fazer nada. E eu fiquei naquela medida restritiva que eu fiquei 15 dias sem poder ter contato com ninguém. Então, tinha o que fazer, fechei o aplicativo. Tinha acabado de chegar, né, solteira. E aí, eu comecei a conversar com vários caras e comecei meio a ficar assustada, porque a maioria deles tinham experiências muito ruins de relacionamento. Então, quando eles começam a falar com uma brasileira, eles tentam entender um pouquinho de como a gente é, né. Eles têm muito medo das latinas em geral, porque nós somos muito... Intensas. Intensas. E, e isso né? Então, um dos caras que evoluiu foi um cara que... Ele era casado com uma latina. Isso acontece muito aqui. Os caras que... Eles só querem latina, gente. Eles não, não querem canadense. E ele tinha acabado de se divorciar. A mulher largou ele com três filhos e foi viver a vida dela. E ele ficou. Só que ele me deu um suporte emocional aqui, durante todo esse período da quarentena... Agora é... vou ter que parar esse vídeo um Porque? minuto. Tem uma aranha ali gigante hum. Amor, você tem medo de aranha? Você não tem medo de aranha? Cadê a aranha? Ali, a aranha você. Ali, Olha a aranha ali, ó. Amor, pelo amor de Deus. Espera vai resolver. Isso aqui é mulher. Olha lá, matou a aranha. Nossa, Obrigado, produção. <risos> Gente, eu não tenho medo de aranha. Eu mataria a aranha também, mas eu, eu, eu fico meio, meio assim, entendeu? Meio... Amor, volta aqui pra gente gravar o um vídeo, amor. Eu não Ai, ah, meu Deus, um crime. Ai, meu Deus. Des Desculpa, continua. Você não lembra mais que tava falando? vai. Só que esse cara era policial. E ele vasculhou minha vida, gente, inteira. Ele era federal, ele vasculhou minha vida. E aí, quando ele se sentiu seguro, que ele soube quem eu era, aí. Ele foi... deu clear em você. Ele. Você foi clear. Não, mas to ele, date. ele falou assim, ele falou: olha, eu sou policial. Como é que eu... ele falou I'm a cop? É. I'm a cop. E mostra a pistola. Não, no começo ele perguntava muito e falava muito pouco sobre o que ele fazia e eu comecei a ficar meio assim, tipo Cara estranho. E aí ele ele foi se abrindo aos poucos. Isso hum. demorou tipo 15 dias. E aí o primeiro dia que eu pude sair ele tava lá super solícito, super gente boa e foi um cara muito legal, assim que eu conheci. Então foi um canadense muito muito muito legal. Porque não deu certo? Porque ele tinha acabado de se separar e, esses e caras ele são tinha três filhos. Hum. Então era algo que naquele momento que eu cheguei eu não podia assumir, né? Tinha acabado de chegar estudante internacional, tudo muito instável. Eu queria descobrir. E ele entendeu isso muito bem. Mas mas ficou uma amizade, assim Foi um cara muito respeitoso O primeiro date foi Tipo, irmão royal Mas assim, uma coisa super natural, gente Super leve Outra coisa Eles não saem beijando Eles não vão te beijar no meio da rua Eles não vão fazer isso Que chato Eles pedem permissão, gente ah eu já ouvi essa história da permissão A amiga minha falou que ela pegou um cara E o cara tava na cama com ela E ele falou assim Eu posso pegar na sua bunda? Ai, eles pedem Eles são fofos Isso é tipo... É que assim, pra brasileiro Eu não sei se é assim que Todo mundo, tá gente? Porque eu não tive muita namorada na vida Mas quando você fica não, com a mina Não, não é assim não, brasileiro não. Então brasileiro, quando você pega a mina, automaticamente a mina já te deu permissão Pra você pegar na bunda dela, quando você tá beijando, você pega na bunda dela Se ela não quiser, ela tira a sua mão Mas automaticamente a gente já, já subentende Que a gente pode pegar na bunda É que a gente tem assim, né? Ah. Nós, nós somos, né? Então, agora eu vou deixar essa pergunta pro, pros telespecs Você, mulher, você fica com o cara a primeira vez Você deixa o cara pegar na sua bunda? fica aí uma, uma dúvida então, <risos> Comente, deixa os comentários, obrigado lá, né? eu fiquei muito tempo solteira então você então... pegou o cara, por favor, pegue na minha bunda não ah, desculpa, cheguei não gente, tem cara que a gente só enrola, que a gente não quer nada. Tá, mas peraí, pra esse vídeo não ficar muito longo e a gente não deixar, entendeu, o nosso cérebro aqui então, viajar. Então, o primeiro foi um cara super foi... legal, que pediu legal. permissão pra beijar e não evoluiu. Teve começo, meio e fim, tudo muito tranquilo e muito, de uma forma muito respeitosa. E isso era meio que novo pra mim, né? Porque conhecer um cara no aplicativo, ele poderia ter falado, meu, ela ficou falando comigo esse tempo todo, vou meter o um beijo. E não, gente, foi super tranquilo. foi tipo, sair pra conversar com um amigo e aí ele pegou e ele falou, eu tô com vontade de te dar um beijo. Eu posso te beijar? Eu falei, ai, pode! Pode, beija! <risos> demorando, mas assim, a gente passou o dia inteiro. Eles demoram, né? Nossa, Nossa. E, e assim, vermelho que nem um peru. É porque aqui é as mina que vai em cima, né? Então, e eu sou tonta, né? Não com você, que eu não fui. Não, é, comigo não. Agora <risos> mas... vamos falar das experiências ruins. É, te... algumas foram bizarras e assim, a maioria foi bizarra, não foi tipo a minoria. Por isso que eu cansei e falei, não, agora eu vou conhecer gente no bar, porque não dava mais. Então duas foram bem marcantes das ruins. Uma de um cara que a gente começou a conversar, e nessa ocasião eu comentei com uma amiga, gente, Montreal Montreal é a é uma vila, gente. É uma ilha isso aqui. Assim, a chance de você estar tá conversando com um cara e a tua amiga também é altíssima, tá? E eu comentei com uma amiga sobre esse cara. E ela, nossa, eu também estou falando com um canadense que ah. fala português. Cara, não tem tantos canadenses. Eu conheço três que falam português. Então, deve ter só esses três. Então, não deve ter muito. Eu falei, nossa, mas eu falei, não, como eu conheço três, né? Não, não é, é, é o mesmo cara. Você conheceu eu... a população total de canadenses é, e que E aí fala a gente português. começou a conversar eu conversei sobre o cara e não veio ao caso se ela lembrou do nome ou não. E eu eu tinha um date marcado com esse cara na quarta-feira, que era o dia que eu podia. E ela lembrou que ela tava falando com esse cara que também falava português e resolveu marcar o date dela na terça. Moral da história, era o mesmo cara. E chegou lá no encontro, eles entenderam que a gente tava falando... Eles estavam falando, ah, eu tenho uma amiga... Você, por acaso, não tá falando com uma Sandra ele, tô, Sandra brasileira que faz isso, isso e isso. E assim, a menina ficou desconstruída no rolê. O cara também, porque tipo, como assim, né? Mas ele encarou isso, gente, como uma coisa normal. E ele falou, não, ótimo. Eu vou ser amigo das duas, eu vou sair com as duas. E ela ficou, não, você vai ter que escolher eu ou ela, ela é minha amiga. E aí, ficou nisso. E eu, na hora que ela me contou, eu falei, não, fica com o cara. Enfim, o cara a, as a duas decidiram que ninguém ia seguir com o cara. Só é o que eu que falo, que o cara... se você quer demais Você não tem nada, é Exato. Só que, é que o cara isso. pirou, porque na cabeça dele Ele poderia ter duas amigas, na nossa cabeça A gente não podia dividir o mesmo cara Então, as duas, ó, vamos parar As duas, vamos, então ninguém vai seguir com esse cara Tadinho do cara, mano Aí o cara, mano, cara pirou, porque berna. a minha amiga bloqueou E eu bloqueei, e ele começou A mandar mensagem de outro número Falando que as brasileiras eram cruéis Que a gente são. não devia ter feito isso Porque pra... as duas bloquearam ele E porque ele só queria Ser amigo das duas, eles não se conformavam E aí ele começou a ter um comportamento Muito agressivo com a minha amiga Caraca. Do tipo de, de xingar De mandar textão, de ficar ligando Várias vezes pra ela, porque eles sim se encontraram E comigo, gente Ele pegou um telefone, ele Surtou, ele me ligou, falando Quero te ver, quero te ver, quero te ver Eu falei, não, eu não vou, eu não quero Para de me ligar de outro número Desliguei o telefone, 3 horas da manhã Esse cara liga no vídeo, e eu não sei por que, que foi que eu atendi, tá? E ele mostrando as partes íntimas dele e fazendo coisas pra ele mesmo. Ele surtou num nível, ele falou assim, olha o que, que você perdeu. E eu falei, hã? Rula. Olha o que você perdeu, rola. E eu fiquei super assustada, Oi? porque ele foi muito invasivo, né? E ele sabia onde a minha amiga morava, então eu tive que contar pra minha amiga. Nós bloqueamos essa pessoa que eu conheci o primeiro. Era o único policial que eu conhecia, contei pra ele o que aconteceu. Passei todas as informações, os telefones dele, pra você ter ideia. Um era daqui, outro era dos Estados Unidos. Então ele pegou e falou, olha, qualquer coisa você vai na delegacia, faz um. Port, enfim, porque... Mas chegou a fazer isso? Chegou na delegacia e tal? Não, porque eu respondi e falei pra ele que eu ia comunicar a polícia, porque não faz sentido, né? Então foi muito ruim, eu fiquei muito assustada, assim, porque foi muito invasivo. Ele simplesmente ligou a câmera e começou a lá fazer, me mostrar tudo que eu não queria ver e foi horrível, gente. Eu desliguei, tipo, não durou três segundos, mas eu fiquei muito assustada, porque foi invasivo. Pra ah, caralho! Enfim, tem muito maluco. Então, é... Assim, gente, nenhum lugar do mundo o aplicativo é confiável. Então, mas no, no Brasil deve acontecer muito disso. Deve então, ter muito mas no também. Brasil... No Brasil eu usei. O que acontecia muito era tipo dos caras mandar nude sem você pedir. E o cara ficar enchendo o saco. Ai, ah, me dá uhum. seu telefone. Aqui é, os caras não usam muito WhatsApp, então e. eles mandam mensagem de texto. E Snapchat. Eu não tenho Snap, então muitos eu ficava conversando por mensagem de texto. E pra mim, gente, é monótono. Eu não respondia, as coisas não evoluíam. Mas... Não, por texto assim, não dá. Não dá. Mas esses caras, assim, tem muito maluco aqui. Acaba com essa história de achar que veio pro Canadá e o Tinder e o Bumble são lugares seguros. Gente, tem que ficar com o pé atrás. Tem que tomar cuidado. Porque imagina se eu vou encontrar com esse cara. Minha amiga foi, olha o risco que ela assumiu. Então, sabe o que é engraçado? Depende da mina, obviamente, mas tem mulher aqui que, quando você fala que é brasileiro, latino, etc., eu acho que tem um efeito contrário do que pra mulher. Pra homem, eu acho que as minas acham sexy, acham, sei lá, acham alguma coisa meio. Não sei explicar, tipo, acho que elas acham que a gente tem, sei lá, um sangue latino, a gente é mais quente, caliente, não sei o que, blá, blá blá. Então, todas as minas que eu troquei ideia, elas falaram pra mim, Tipo, ah, eu sempre quis conhecer o Brasil. Acho tipo, muito legal como vocês são, são soltos. São não sei o que. Sim. Eu sempre lançava, tipo assim, mano. Eu encontrar com o seu, tá, tá com um beijo. Você não, Olha, filho, não tem esse problema não. Mas... E as minas já ficam, tipo, nossa, aqui não sei o que, sabe? Porque os caras eles são mole, eles são lentos, eles são moles. Ó, isso já vai pros caras agora. Cara, se você chega aqui na gringa e você já lança pra ela, velho, tipo, vão ficar, vamos sair, isso aqui o e pega nela, e, sabe? Tipo, a mina ela. Não todas, obviamente, mas elas curtem. Você não pode chegar e pegar numa mina, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Não vai chegar na mina do nada, sair pegando na mulher, que isso é crime. Fala assim, você já tem envolvimento com a menina, você tá saindo com ela, vai fazer um date, não sei o que, pega na mãozinha dela, entendeu? Tipo, pode pegar na mão, não sei o que, vê se deixa pegar no rosto, tenta puxar, entendeu? Tem As que entender que a isso. velocidade é diferente, tanto é. pra mulher quanto pro homem. O Sim. homem pede pra beijar. A mulher, ela vai dar sinais. Sim. A canadense, ela dá sinais. E foi isso que eu aprendi lá, como que faz o date, tipo, no bar. Como é que, é, como, como é que faz o, o bar gerar alguma coisa. Vamos ensinar isso, e vamos, vamos fazer um outro vídeo. Falando sobre ensinando Você mulher brasileira que está vindo para o Canadá Com Sandra Coelho vai aprender também A ficar com os boys canadenses Maravilhoso, a Sandra vai ensinar vocês como, como fazer Para ficar com um boy canadense e terminar com um boy brasileiro tem mais alguma experiência pra gente fechar? Fazer a última experiência. Três experiências, tá legal. A terceira foi com o um cara. A gente começou a conversar em janeiro. Nessa ocasião, ele tava super... Ah, vou te encontrar e não sei o quê. E eu não podia, porque eu ia pro Brasil. Fui pro Brasil, esse cara ficou numa intensidade assim, falando todo dia quando você chegar isso, quando você chegar aquilo. E eu tô achando que eu vou chegar e vou conhecer o cara. Cheguei aqui, o cara colocou o pé atrás. Aí eu fui stalkear, né? E descobri... Asado. Não, catfish é total. Ele tava completamente diferente do que ele mostrava. Era ele, as histórias batiam, mas ele, a fisionomia. Ele tava completamente diferente. Não era o cara que ela E matava. aí, ele não tinha coragem de me encontrar. E eu não podia falar que eu stalkiei ele, porque isso é muito sério aqui. Gente, eles não gostam de mulher psicopata, não que eu seja. É, ninguém gosta, né? É. <risos> Assim, eu tava muito desconfiada, porque o cara, enquanto eu estava longe, ele queria me encontrar. Quando eu cheguei, não queria mais, porque não podia. Aí, eu fui viajar de novo ao trabalho, em maio, e eu notei que todas as vezes que eu saio da cidade, até hoje, se eu saio com você, posto lá, ele manda mensagem. Não, não sei. E eu nunca conheci esse cara. Ah, Nós falamos cinco meses... Não, manda não, não mandou ah, ele... aquela vez lá. Ele manda ainda isso? Não, a gente então... vai conversar sobre esse cara. É, aqui então. No e é um cara que, assim, cinco meses falando, com toda a vida dele inteira, e nunca conheci. Gente, esse tipo de cara existe também. Ele só quer conversar, ele só quer tá uma companhia. Ele não quer encontrar, ele não vai encontrar você. Ele só fica falando. Porque aquilo é tipo uma companhia, ele não quer se envolver. Que porra. Sim. Então, é por isso que eu não queria pegar gringo, tá ligado? Gringa, né? Não eles são complexos, gente Cara, é que saco diferente. Mas que saco <risos> É por isso que eu falo Mano, eu já fiquei com gringa? Já, já fiquei com gringa Já saí com gringa Mas é um porre, velho eu, eu juro pra você Eu não consigo ter conexão com gringa Principalmente por causa da barreira linguística Tipo assim, eu falo inglês fluente? Sim, yes, I do Mas o problema é As piadas são diferentes O que eles passaram O humor deles é diferente O humor é diferente Eles contam piada e fico assim É, então Era pra ser engraçado Eu fico dando gente. Pois é Na dúvida, ri. O humor é engraçado é diferente. O que que você faz no rolê é diferente, o tipo de papo é diferente. Você não consegue conversar sobre política, porque você não entende nada sobre a política no Canadá e muitas vezes eles também religião não Religião é proibido. Religião gente. é proibido de conversar. Não se fala sobre Você religião, pode perguntar né? para saber qual que é, até tem nos aplicativos para você indicar qual a sua religião, mas você não fica falando da sua religião para outra pessoa porque você é muito desrespeitoso Inclusive no Brasil isso também, né? Não fica enchendo o saco Tem a sua religião aí, entendeu? A Sandra, por exemplo, ela é crente e eu sou ateu. Então, tipo assim, ela não fica mexendo o saco, eu não fico mexendo o saco dela, entendeu? Eu não, um bagulho, não fica tentando provar para ela um bagulho, não fica tentando provar para mim. Às vezes ela tem mas, mas isso é chato, então não façam isso aqui com os canadenses, que isso é terminantemente proibido. Outra coisa também que a galera não gosta aqui é julgar a sexualidade dos outros, por exemplo. Exato, eles são isso muito, é muito livres sexualmente. Isso. Eles não são tolerantes com piadas machistas. Não, não são. é legal. Isso não é pauta. Nem religião e nem sexualidade não é pauta, gente. E nem time de rock tá? Aqui rock é. é que nem no Brasil, gente. É que nem futebol. Se você torce pro Palmeiras e ela torce pro Corinthians, que é o caso aqui, entendeu? E aqui você torce pro Canadiense e a mina torce Pro Canucks, por exemplo, vai dar um ruim, entendeu? Vai dar vai um dar ruim também. Tem isso também. Um... Pessoal, não precisa entrar em assunto polêmico que assusta, Não né? precisa, não precisa entrar em assunto polêmico. Mas assim, de resto, é mais você entender a cultura mesmo e tentar embarcar, porque quem tá num país que não é o seu, é você mesmo, entendeu? Então, tipo, você que embarque nessa cultura aí, né? E assim, pras meninas, não fiquem assustadas quando os caras perguntarem coisas sobre seu visto, sobre quanto tempo dura isso. Eu conheci um canadense, que hoje ele é muito amigo, e ele quase sofreu um golpe de uma brasileira. Então, essa história, gente, Montreal é uma ilha, eles se conversa. isso tem proporções. Ele conheceu uma brasileira, essa brasileira ficou aqui, inventou uma história de amor com ele, fez ele pagar todos os estudos, ela tirou o visto e ela terminou com ele, porque ele não queria casar. Ela pegou o piar, deu o golpe do piar? Não, no ela entrou pro college, ele pagou o college todo dela, e aí ela ficou aqui e terminou com ele. E depois, né, que as pessoas ficaram sabendo dessa história e começaram a contar as outras versões, porque ele fez amigos brasileiros, ele soube que era tudo planejado que ela já planejava fazer isso. Esse foi o plano de migração. Ele chegou a comprar carro no Brasil que ela vendeu e pegou dinheiro para vir para cá. Então foi assim uma coisa, uma experiência muito ruim. E assim, se ele tem um amigo, esse amigo já soube dessa experiência e às vezes eles ficam um pouco com o pé atrás e por isso que eles perguntam como que você se mantém aqui, se você trabalha. Eles não estão nem aí se você é camareira, se você. Eles não ligam. Pelo menos você tem seu próprio trampo. Mas eles são indiscretos eles podem sim perguntar como é que você se mantém aqui, isso é normal, não se ofendam, tá? Tá, aí, dicas da Sandra Coelho para vocês, a gente vai gravar ainda um outro vídeo ainda, né, falando do que mesmo que a gente ia falar do outro vídeo? Esqueci. Não esqueci amor Pô, tá aqui, pá. a gente vai gravar mais vídeo para você falando sobre a vida de solteiro aqui no Canadá, enquanto a gente ainda pode, porque estamos no começo do namoro, então a gente ainda pode falar sobre a vida de solteiro. Espero que vocês estejam gostando. Comentem as experiências de vocês se você tá na gringa aqui no Canadá, na Austrália, em qualquer país que você tiver. Comenta suas experiências aqui embaixo. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo inclusive comentando sobre as experiências da galera. Lendo as os... Comentários de vocês e comentando as experiências de vocês na gringa. Então deixa sua história aqui embaixo na seção de comentários e no próximo vídeo você vai aparecer aqui também, junto comigo com a Sandra, beleza? Então ó, um beijo pra vocês, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, curte, compartilha esse vídeo, que ajuda muito aqui no canal. O canal tá voltando a crescer, então por favor, faça a sua parte também e deixem o seu like aqui embaixo, tá bom? Deixa muito obrigado. Like, aí, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa pra esse casal bonito aqui ó. Tá bom ó, até o próximo vídeo gente. Tchau. Dá tchau. Tchau. I'm